Olá, eu sou o William Silva Hoje com a música Casa do Pai Da Aline Barros, tudo bem? Bom, a introdução da música é Sol sustenido E aí vem aqui um Dó sustenido Com baixo em Sol Um Dó sustenido menor, né? Com baixo em Sol sustenido Tá? Na verdade é isso por causa da frase, né? Então eu vou passar para vocês aqui a introdução ela vai começar aqui, ó. Presta atenção na mão esquerda e na mão direita. Eu vou fazer bem devagar. De novo. Mais uma vez. A quarta vez agora. São quatro vezes, tá? Então, eu vou fazer agora as quatro aqui seguida. Vamos ver se... Não vou receber uma notificação aí, né? De direitos autorais Vamos lá Tá vendo? Ó Você vai fazer isso quatro vezes, tá? Aí vai entrar aqui Agora a sequência da música Eu vou falando dos acordes aqui, tá? Sol sustenido me conheces bem, né? É, Ré sustenido com baixinho Sol. Sabes tudo o que eu preciso. Fá menor. Fá menor com baixinho Ré sustenido. Dó sustenido. ama. Sol sustenido. Ré sustenido com baixinho Sol. Fá menor. Fá menor com baixinho Ré sustenido. Dó sustenido. Não quero ser Ré sustenido Eu Sou apenas o teu servo Dó sustenido De novo Ré sustenido Dó sustenido Mais uma vez Ré sustenido Dó sustenido Ré sustenido Ré sustenido com quarta Ré sustenido Fá menor, Fá menor com baixinho, Ré sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido, Fá menor, Fá menor com Ré sustenido, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi diminuto e Fá menor. Tá, vou fazer essa parte de novo então. Correndo, eu, correndo eu irei, né? então é Fá menor, Fá menor com Ré sustenido. Dó sustenido Ré sustenido Aí vem aqui no meio Mi diminuto Fá menor Tu és a minha herança Ré sustenido Meu pai Dó sustenido é, Sol sustenido com baixinho Dó Lá sustenido menor Lá sustenido menor com baixinho Sol sustenido Ré sustenido com quarta Ré sustenido Aí é, Vem de novo aqui Fá menor Eu quero estar na casa é, Ré sustenido do Pai Dó sustenido Sol sustenido com baixo em Dó Lá sustenido menor Lá sustenido menor com baixo em Sol Ré sustenido com quarta Ré sustenido Volta para a introdução Duas vezes E aí volta a música toda OK essa aqui é bem facinha, tirando a tonalidade que algumas pessoas vão ter dificuldade, mas é bom, né? Tem que tocar essas tonalidades aí, sustenidas aí, tudo bem? Até a próxima, Deus abençoe.